Hoje nós vamos falar sete dicas de fidelização de clientes no e-commerce. Puxa a vinheta, Caio! Para, para, para, para, para! Oh, o quê? <risos> ah, sai fora! Ah! <risos> Bovo oh, filma, filma isso, velho! <risos> <véio>. Filma <risos> isso! Não aquele bicho <risos> alijando ali, ó! <risos> a lá, a filma lá. isso! <risos> velho, você vai ter que dar um zoom e aumenta o volume! É. Os comentários é assim, que animal é esse que tem na história <risos> Hoje nós vamos falar sete dicas de fidelização de cliente no e-commerce. Puxa a vinheta, Caio! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de 7 minutos de e-commerce aqui no nosso canal. Antes de tudo, lembre-se de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para você sempre ser atualizado com relação às nossas novidades, ok? Bom, antes de começar o vídeo, eu já vou dar um alerta de spoiler, ok? É, vou falar para vocês já antecipadamente todos os sete itens que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Vamos lá, nós vamos falar de momento de compra, cupons de desconto, programa de pontos, clube de assinaturas, lista de desejos, atendimento e pós-venda, e, segura aí, Paulo, o último é especial, é a cereja do bolo de todas as outras. Ok. Vamos falar só no final. Vamos começar pelo momento de compra. Uma das técnicas fundamentais de fidelização é entender o ciclo de vida do seu produto. O que, que é isso? E só para você pegar, como, por exemplo, uma loja que vende tênis para corrida. É, você pode entender que a partir daquele momento da compra daquele cliente, um tempo depois ele pode precisar, por exemplo, de uma bermuda térmica ou algum acessório de corrida, por exemplo, para um celular ou um, um, um Smart Fit para medir o pulso, o, os pulsos. Passando o período e você entendendo esse comportamento, você pode achar o momento certo para oferecer um outro produto complementar a esse item que ele comprou anteriormente. Isso é entender o, o momento de compra. É, e um case que a gente tem, é, que a gente pode contar, que é cliente aqui da i7, é uma loja que vende é, pinturas, aquarelas, focados em bebês, crianças, né? Então ele pega ali o é, um ciclo de vida da do, da criança, desde o a gravidez, né, até alguns anos de vida. Eles têm produtos para todo esse, né, para todo esse esse tempo aí de vida dessa criança. Se essa loja vende ali uma aquarela é, da mãe grávida ou de um recém-nascido, ela já passa a saber mais ou menos ali qual é o período. Né, da, da, da vida dessa criança para poder oferecer produtos que tenham a ver. Por exemplo, o momento em que a criança parou de mamar, o momento em que ela começa a dar os primeiros passos, o momento em que ela fez o aniversário ali de um, dois, três anos. Então, tem uma série de produtos que ela pode oferecer, sabendo que está é, chegando aquela nova etapa da vida da criança, da vida dos pais. Né? Então, é, faz muito sentido ela trabalhar essas, essa etapa de compra aí, de forma progressiva com base no produto inicial que ela vendeu para aquele cliente. O programa de pontos é uma forma muito interessante de você atrair o seu público para fazer compras recorrentes na sua loja virtual. A cada nova compra, ele acumula um saldo de pontos e, depois de um determinado volume de pontos, ele pode trocar esses pontos por produtos ou por descontos na sua loja virtual. Isso é muito interessante para realmente manter o cliente ali engajado e fazendo compras com uma determinada frequência. Uma interessante forma de fidelizar o seu cliente é utilizando o cupom de desconto. Essa é uma técnica muito importante para criar não só gatilhos de venda, aumentar as suas conversões e, claro, trazer o seu cliente de volta para comprar na sua loja. Ele é muito utilizado, por exemplo, em meio marketing, quando você quer aquecer a sua base de clientes, enviando cupons sazonais, cupons de, por exemplo, é, Black Friday, aniversário da empresa, aniversário do, do, do cliente. Até mesmo na, nas embalagens, quando você envia, os, o, o, a, faz envio das suas encomendas dentro da caixa e causa até mesmo uma, uma surpresa para o cliente, ele pode encontrar ali um cupom de desconto para a sua próxima compra. Utilize com inteligência e você vai aumentar muito bem as suas vendas na sua loja virtual. Clube de Assinaturas é basicamente uma estratégia em que você oferece para o seu cliente uma forma de ele pagar uma mensalidade, uma anuidade e passar a participar de um clube que tem benefícios. Como, por exemplo, frete grátis, descontos especiais, promoções específicas, produtos exclusivos. Então, tem uma série de coisas que você pode trabalhar com base num sistema de clube de assinaturas. Um exemplo é, que já utiliza clube de assinaturas há algum tempo é a Amazon Prime. Nos Estados Unidos, lá, eles é, têm uma assinatura anual, que você, a partir de quando você é assinante, você tem frete grátis e entrega muito agilizada. Aqui no Brasil, a gente tem a Americanas Prime, que também fez algo parecido, né? Então, é, uma, é um tipo de estratégia de clubes de assinaturas que pode ser adotado muito facilmente. E um ótimo exemplo disso, aqui na I7, é uma loja que vende produtos naturais. Eles transformaram essa experiência dos seus clientes em clube de assinatura. Com base em planos mensais, esses clientes têm vários benefícios no site. É, desconto em produtos que são comprados com recorrência, frete grátis. É, inclusive ele fez até uma página explicando o programa e atribuiu links a esses planos, uma excelente ferramenta que tem ajudado bastante nas, na conversão de cliente. Algo imprescindível nos dias de hoje é ter um bom atendimento e pós-venda. Isso significa manter o seu cliente engajado desde os primeiros passos dele na sua loja virtual, seja através ali de um chat online ou através de e-mails. Né? E, principalmente, depois da, do processo de compra finalizado, nunca deixe o seu cliente se sentir sozinho, mantém ele sempre informado de cada etapa que o pedido dele for ter na sua loja virtual e sempre que ele fizer contato com a sua equipe, com alguma dúvida, alguma necessidade, seja rápido, preciso, eficiente e carismático para ajudar o seu cliente a resolver os problemas dele, para que ele se sinta bem acolhido fazendo negócio com você. É bastante comum os consumidores hoje na internet favoritar aqueles itens que eles gostariam de comprar. E um dos recursos que pode gerar ainda mais a fidelidade de compra no seu cliente é justamente as listas de desejos. É uma estratégia fundamental para você criar justamente essa ideia de que aqueles itens favoritos que ele colocou na cesta pode ser comprados, seja futuramente ou daqui a um tempo. Utilize deste recurso em seu e-commerce para permitir que os seus clientes favoritem as os itens que eles gostariam de comprar. Verifique de tempos em tempos essa lista de desejos da sua loja virtual, quais itens são mais favoritados para que você crie campanhas em cima desses itens com a sua base de clientes. E agora a cereja do bolo, a sétima dica que a gente guardou para esse final. Essa dica é o UOU. E o que, que é esse UOU? É nada mais nada menos que você entregar aquilo que seu cliente não espera. Um bom exemplo disso é se você consegue entregar e prometer uma entrega para o seu cliente de um, da encomenda em 10 dias, se organize para entregar antes da previsão que você passou. Isso vai criar no seu cliente uma expectativa muito boa para que ele reconheça isso como algo diferencial na experiência de compra. Um outro ótimo exemplo sobre isso é a embalagem. Entregue uma embalagem que seja atrativa, que seja especial. Mais ainda, às vezes ali dentro pode conter um brinde ou até mesmo algum item que ele não esperava receber. Uh, uma outra opção do WoW e que gera também essa expectativa legal, essa impressão legal da marca, é uma ligação depois que ele recebeu o produto. Você fazer um contato com o cliente e perguntar como foi a experiência, se, se ocorreu tudo certo, algo que ele realmente não esperava receber, faz toda a diferença no processo de fidelização do cliente. É, com certeza, essa é uma ótima cereja do bolo e ela potencializa os resultados de todas as outras dicas aí. Então, muito bem colocado. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu quero agradecer a vocês, mais uma vez, por estarem aqui com a gente, por assistir esse vídeo até o final. É, Lembrem-se de assinar o canal, clicar no sininho aí de notificações, para você sempre estar atualizado em relação aos nossos conteúdos. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal. Deixe os seus comentários aqui embaixo do vídeo, nos contando o que você achou dessas dicas, se você tem outras dicas que você acredita que a gente poderia explorar aqui em futuros vídeos. E, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, tchau. Tchau. Oi, tá saindo voz aí? Vê aí, tá saindo aqui? Ó. Tá saindo voz também? Oi, oi, oi. tá saindo, tá saindo. Ah, Vamos começar pelo momento de compra. Uma técnica fundamental de fidelização é você entender qual é o ciclo de vida do cliente. Não, do cliente não. O cliente do, não vai morrer. Do, do, do o ciclo, ciclo de, de vida, vida do produto. Do produto. É. O problema de pontos é o seguinte, toda vez que você me dá um dinheiro, você ganha um ponto. Quando você acumula mil pontos, você ganha uma garrafa de cerveja. Jura? É. É só você me dar um real por dia, depois de mil dias, você ganha uma garrafa de cerveja. Não, mas eu não participo de um programa de pontos. Ah, a empresa participa. A empresa fornece o programa de pontos. Se você quiser, a gente desconta na folha. <risos> isso é o programa de pontos, gente. Você gravou isso aí? Não. Porra. Oremos. Eu tô sentindo que eu tô meio. Eu, eu não tô enquadrada. Tá, tá certinho? Tá? Tá. Tá, beleza. Caramba, tchau. Aqui, não, não. Pega essa madeirinha e bate nela. Dá licença. Dá licença, véio. pega. Pronto, bate nela. Bate nela com a sua madeirinha. Velho, não. Eu, eu não. eu não consigo entender isso Parece que tá ficando pior, sabe? A, gente, a gente tenta fazer as coisas pa melhorar a relação. Cê, parece que tá ficando pior. Parece. Piora? É, parece. Eu não eu, velho. Não.